Eu sou Gislaine Cavalcante, sou de Presidente Prudente, sou mentora globalmente, oriunda formada na turma de Cambridge de 2018. A experiência que eu tive com a Global foi de crescimento, de aprendizagem, de aprendizagem. Quando eu cheguei na Global, é, eu tinha muito conhecimento, porém eu não sabia como direcionar e apoiar as pessoas que chegavam até a mim. E dentro da formação, né, com toda a experiência com o grupo na qual eu participei, eu pude estruturar melhora o meu negócio e a partir dali eu comecei a trabalhar fortemente com mentoria mais voltada para a mentoria financeira, né, devido à minha experiência na área financeira, então eu comecei a ajudar empresários, médicos, né, que tinham é, um grande potencial de ganho financeiro, porém sem noção nenhuma de como cuidar daquele negócio, daquele dinheiro. E com a minha experiência eu pude é, apoiar essas pessoas e transformar a vida delas. E assim, é realmente gratificante. Né, tá podendo ajudar as pessoas a realizar os sonhos delas, poder conduzir, passar pelo caminho das pedras, através de um método, né? então é tudo direcionado, tudo tem um começo, um meio e um fim e o resultado é incrível, então assim, a minha gratidão por essa formação é não tem nem como calcular, pois valeu a pena demais o investimento, Indico para todas as pessoas que estão é, tá buscando uma formação em mentoria, vale a pena fazer com a Global e justamente porque ela vai te dar um passo a passo, ela vai te direcionar, sem contar é, a experiência de você fazer uma formação fora do Brasil, né? pois é uma certificação internacional. Então, isso gera uma autoridade assim incrível. Quando eu estava em Cambridge em 2018, antes mesmo de retornar, já tinha pessoas já pedindo para marcar horário comigo. Então, assim... É uau, né? Fala, vale a pena mesmo. E hoje, estando em São Paulo, participando com um grupo, é, eu já postei que estou aqui fazendo uma imersão, já tem pessoas me chamando no WhatsApp, mandando mensagem no direct pelas redes sociais, já perguntando, já querendo saber mais. Então, assim, isso gera uma autoridade incrível. Vale a pena investir numa formação pela Global Mentoring.